Oi, pessoal! Hoje eu vou falar de um livro bem legal, um livro chamado Métodos Estatísticos. Esse é um livro que eu gosto muito, um dos meus livros prediletos, e eu vou falar o porquê. Antes disso, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com colegas um colega de vocês, isso vai ajudar nosso canal a crescer. Clica aí no sininho para receber notificações de novos vídeos e vamos começar! Antes de começar a falar sobre o que tem... Abordado dentro desse livro, eu preciso admitir para vocês que quando eu fui lá na livraria né, da editora UFV para comprar alguns livros, né, eu vi esse livro aqui fiz um pouco caso nele. Olhei né? assim, pô, um livro fininho, um livro pequeno, será que tem tantas coisas assim para atribuir? E foi aí um grande equívoco que eu cometi. É um livro excelente, cheio de detalhes, cheio de minúcias. É um livro né, com nível de detalhamento e de aprofundamento que é muito interessante para quem está querendo aprender sobre estatística, estatística experimental, de uma forma um pouco mais detalhada, um pouco mais profunda. É, já utilizei esse livro aqui em várias situações, até em bancas de concurso. Né, eu já cheguei a utilizar esse livro aqui para me ajudar a corrigir a prova né, de alguns candidatos. É, e é um livro assim, muito legal. É, e dá uma olhadinha para vocês verem o tanto de coisas bacanas que esse livro traz. Então aqui já nesse primeiro slide eu coloquei só o conteúdo que a gente tem no primeiro capítulo. Ele fala para gente sobre variáveis aleatórias, variáveis aleatórias né variáveis aleatórias contínuas. Fala sobre os principais modelos probabilísticos né, de cada uma dessas variáveis. Depois ele traz para a gente né, informações sobre medidas de posição de uma variável aleatória. Fala sobre esperança matemática, média ou valor esperado, mediana, moda. Medida de dispersão é, associada a uma variável aleatória, né, onde ele vem falando para a gente sobre variância, desvio o padrão. É, fala sobre medidas de relação entre as variáveis, né, que são as nossas covarianças, e também fala sobre correlação linear. Fala sobre variáveis aleatórias bidimensionais, é, distribuições marginais, variáveis aleatórias independentes, distribuições amostrais de distribuição normal, é, aí ele vai especifica né, sobre distribuição da média amostral, distribuição Q quadrado, fala sobre a distribuição F, fala sobre a distribuição T de student. Então, esse primeiro capítulo aqui é bem bacana. Né? Quando a gente passa aqui para o segundo capítulo, ele fala para a gente sobre testes de hipóteses. Ele faz uma breve introdução, depois ele introduz aí, né, esse assunto sobre testes teste de hipóteses, é, fala sobre estatísticas de alguns testes, o que, que seria essa região crítica, algo muito importante, o que, que é erro do tipo 1, o que, que é erro do tipo 2, o que é poder do teste. Ele fala passos para a gente conseguir construir um teste de hipóteses, como que a gente consegue comparar varianças de duas populações normais, é, comparação também de médias independentes de populações normais, quando a gente tem uma variância desconhecida, e como que a gente consegue fazer o teste de hipótese em casos de dados emparelhados, né? que seria aquele teste ter pareado. Então, esse capítulo 2 é bem bacana, né? como vocês conseguem ver. Já que no capítulo 3, ele traz para a gente sobre a estimação de parâmetros, faz uma introdução. Fala sobre as propriedades aí que nós temos estimadores, né? que é não tendenciosidade, parcialidade ou não viesado, consistência, eficiência. Fala sobre o erro quadrático, médio. Né? Fala sobre métodos de estimação, como que a gente consegue estimar parâmetros por meio do método dos momentos, método quadrados mínimos, método da máxima da semelhança. E em cada um desses pontos, ele vai mostrando com exemplos, vai deduzindo as formas e mostra isso de forma que esses métodos fiquem bem claros para a gente. É, estimações por intervalo, ele ensina como é que faz intervalo de confiança, como que a gente interpreta esses intervalos de confiança E como que a gente consegue fazer isso, né? É, esses intervalos de confiança para a média em uma população né, cujos dados aí seguem distribuição normal Aqui no capítulo 4 ele aborda para a gente o assunto de regressão linear simples e também sobre correlação ele inicia falando sobre regressão linear simples, como que seria esse modelo estatístico, é, quais seriam os estimadores dos nossos parâmetros, mostra um modelo simplificado para facilitar né, a estimação desses parâmetros, fala sobre variâncias e covarianças desses estimadores, decomposições da soma de quadrados... Fala sobre o coeficiente de determinação que nos indica a qualidade do nosso ajuste. Fala que esses coeficientes não é muito legal para a gente utilizar quando a gente tem, né? A gente está comparando modelos com diferentes números de parâmetros. E aí ele ensina a gente a fazer o coeficiente de determinação corrigido. Ele fala sobre a esperança da soma de quadrados. Testes de hipóteses, intervalos de confiança associados a esses parâmetros. Fala sobre variância, intervalos de previsão nesses, nesses estudos aí, né, de regressão. É, mostra como que fica a análise de regressão quando a gente tem dados com repetição, né, ou seja, considerando delineamento estatístico. É, fala sobre estimador de máxima semelhança né, nesses estudos aí de, correlação, de regressão. Fala aqui sobre correlação, correlação simples. É, como que a gente consegue fazer o teste de significância para correlação e também ele indica para a gente uma associação, né, uma relação que a gente tem entre o coeficiente de correlação e o coeficiente de regressão. No capítulo 5, ele traz para a gente o assunto de regressão linear múltipla. Ele faz uma revisão aí sobre a álgebra de matrizes, que é muito importante para a gente conseguir entender esse assunto. Fala quais são os tipos de matrizes, as principais operações com as matrizes. E depois ele consegue trazer para a gente a regressão linear simples, que é que a gente aprendeu lá no capítulo anterior, sobre uma abordagem matricial. E a partir do momento que a gente entende isso, fica muito fácil a gente conseguir entender Regressão linear múltipla. Aí ele apresenta para a gente o modelo linear geral, como que ficaria nessa né, estimativa dos parâmetros é, utilizando a álgebra de matrizes, como que a gente consegue chegar nas variâncias e covariâncias dos nossos estimadores de regressão por álgebra de matrizes. É, e ensina para a gente como que ficaria aí essa análise de variância, nesse caso aí de regressão múltipla, como que ficaria nesse coeficiente de determinação. Então esse é todo o conteúdo que esse livro traz para a gente. É né? um livro assim, bem legal, embora ele seja um livro pequeno, um livro com poucas páginas, ele consegue passar por todos esses pontos, colocando as principais, é, as principais informações sobre eles de forma bem sucinta e bem clara. É né? um livro muito legal é, para quem quer aprofundar seus conhecimentos da arte experimental. Para quem está iniciando agora, começando a aprender estatística, né? Às vezes um livro mais introdutório é melhor, mas para quem já tem um conhecimento de estatística experimental e quer aumentar esse conhecimento, esse livro aqui é excepcional. Vamos falar agora sobre os autores desse livro. O primeiro autor é o Paulo Roberto Secon. É, o Secon ele tem graduação em agronomia na UFV, mestrado em genética e melhoramento também na UFV e doutorado na, em Estatística pela Universidade de São Paulo. É professor titular na Universidade Federal de Viçosa, no um departamento de Estatística, é, tem experiência na área de probabilidade estatística, com ênfase em probabilidade estatística aplicada, é, modelos biométricos, análise multivariada, atuando principalmente na área de interpretação de dados de pesquisas em fitotecnia, zootecnia, engenharia agrícola, nutrição, fruticultura e é, veterinária. É um professor excelente, eu tive a oportunidade de ser aluno dele, fiz um o de métodos estatísticos com ele, aprendi bastante é, e tive a honra também de escrever alguns artigos junto com ele. É, o outro autor é o Anderson Rodrigo. O Anderson Rodrigo, ele, eu não tive o prazer de conhecê-lo, na época que eu estava em Viçosa, eu acredito que ele estava lá também. É, o Anderson, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em estatística aplicada e biometria pelo UFV é, e doutor em estatística e experimentação agrícola pela ESALC. É, e atualmente é professor efetivo do Instituto Federal Goiano. É, ele atua e tem interesse principalmente em pesquisas com métodos multivariados, distribuição espacial de pragas agrícolas e de doenças, detecção de doenças de plantas e plantas daninhas por meio de imagens multispectrais, é, associação genética de plantas, estatística experimental, computação estatística no R, é, ele tem dois pacotes bem legais, né? um deles é o BioTools. É, provavelmente eu vou fazer um vídeo falando sobre esse Biotoes, é, simulação estocática, é, estudo de distribuição de probabilidade empírica e métodos quantitativos em físicas do solo, é, e tem experiência em análise de dados agronômicos e veterinário. É, em breve eu vou fazer um vídeo sobre o um livro do Anderson, que é esse livro aqui de Métodos de Análises Multivariadas no R. É, em breve eu vou fazer esse vídeo, mas dá uma olhadinha aí, talvez já até esteja pronto. É, o outro autor desse livro é o Moisés Nascimento, Moisés Nascimento, ele é graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo, tem mestrado em Estatística Aplicada e Biometria na UFV e doutorado na UFLA. É, o professor Moisés ele participou da minha banca de qualificação, né? não tive a honra de fazer disciplinas com ele, mas é um professor excelente também. É, ele é professor associado um do Departamento de Estatística da UFV, é, e orienta no mestrado e doutorado no um programa de pós-graduação em Estatística Aplicada, e Biometria e Genética e Melhoramento no UFV. O último autor do livro é o Adésio Ferreira. Ele possui agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em Genética e Melhoramento também pelo UFV. É professor associado na Universidade Federal do Espírito Santo e tem experiência na admiramento genético, biometria, aplicado a dados moleculares e quantitativos, recursos genéticos, observação, é, diversidade genética, genética quantitativa e molecular. Como vocês podem ver, todo esse elenco de autores... É, são pessoas com alto grau de especialização nessa área do conhecimento, o que fez né, com que esse livro seja um livro tão legal, tão bom, tão aprofundado e ao mesmo tempo tão sucinto. Então, para quem está querendo aprender um pouquinho mais sobre estatística experimental, aprofundar os conhecimentos, esse daqui é um livro bem bacana. Quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com o um colega de vocês e fique de olho que sempre, sempre a gente está postando vários vídeos associados à estatística experimental. E até a próxima aula!